Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender como criar lágrimas no Photoshop utilizando uma técnica bem interessante de mesclagem. Espero que aproveitem e vamos para o vídeo. Bom galera, sempre muito bom lembrar se você quer aprender Retouch e manipulação de imagens com cursos do básico até avançado, então acesse rafaelrussano.com Lá vai ter toda a galeria dos meus cursos e eu tenho certeza que você vai se enriquecer bastante não só no conhecimento, mas também no bolso Mas vamos nessa pro tutorial, hoje eu vou mostrar então como criar essa lágrima realista e algo muito importante que a gente precisa ter é uma fotografia Se eu quero trabalhar com realismo, é muito interessante que eu tenha também uma referência fotográfica Se você for no Google buscar por Crying Overlay, Lágrimas Overlay não sei como escreve lágrimas em inglês mas você vai encontrar lá vários resultados Alguns que podem até resolver o seu problema Só que a grande maioria não é nada realista É mais uma pintura digital Somente alguns traços feitos à mão Então aqui eu quero mostrar uma técnica bem interessante de mesclagem Buscando a partir então de uma fotografia Eu tenho aqui então a fotografia da lágrima E tenho também aqui uma fotografia que a gente vai estar adicionando ela depois E o primeiro passo aqui vai ser fazer uma seleção Então eu venho com a ferramenta de Last Tool Posso fazer uma seleção aqui ó Bem grande mesmo Pegando bastante área da minha pele Não me importo com essa parte Porque a gente vai estar exatamente trabalhando a mesclagem Aqui o interessante é que não tenha muita textura, como por exemplo aqui os cílios ou então alguma pele muito texturizada mesmo. Mas feita então a seleção, utilizei até mesmo o feeder aqui em 10 pixels para deixar a nossa borda um pouco mais suave. E a gente vai dar então o CTRL como a gente ser. Vem para fotografia e CTRL, de mais V. Aqui a gente consegue observar uma grande diferença, né? Tanto na textura, nos tons, nos volumes. Então, primeiro, vamos começar ajustando aqui a posição. Uma informação bem importante aqui para a gente ajustar, deixando ele, então, caindo exatamente do sódio. Ajustado a nossa posição, você pode pensar até mesmo que vai ser alguma mesclagem através de Blend Mode. Pode colocar qualquer um, galera. Você não vai encontrar nenhum resultado interessante. Ou até mesmo pelo Blend If, alguma máscara, seleção... Não dá certo. Então encontrei aqui essa outra forma que vai trazer um resultado bem mais fácil e muito mais realista. Para a gente fazer ela, vamos selecionar então as nossas duas layers. Vamos entrar aqui em Edit e entrar na opção de Auto-Blend Layers. Vocês sabem muito bem que eu aconselho Photoshop em inglês, né? Mas se tiver em português, então, mesclagem de layers automática. Aqui nós vamos estar modificando então a nossa ferramenta de panorama para Stake Images. Vamos deixar selecionado aqui os tons e cores parecidos. E você pode até mesmo remover essa opção aqui de Content-Aware Fill, porque talvez ele faça alguma transformação que você não curta. Então, com a ferramenta configurada dessa forma, basta a gente clicar em OK... E agora sim, nós temos o nosso efeito de lágrima perfeitamente aplicado, hein? Eu posso dar aqui o Ctrl Z algumas vezes pra gente conseguir observar a diferença. E, cara, ficou realmente muito bom. Interessante que ele acaba, então, mesclando também as áreas de sombras, né? E mantendo também o formato aqui das áreas de luzes. Mas então é isso, galera. Se você gostou dessa dica, deixa aí o seu like e o seu comentário. Fico muito feliz pela sua participação. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo.